Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer aqui uma tag: 50 perguntas em 5 minutos. Mas tipo, 50 perguntas e tem que ser respondidas em 5 minutos. Tá então bom. a partir deste momento, a partir deste momento não. A partir do momento que começar as perguntas, o vídeo não vai ter cortes. Vamos tentar ah, fazer em 5 minutos. Valendo. Tô nervosa. Silêncio na casa. O que você odeia em você? Minha prolexidade. Peso. 45 kg. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Egito, porque eu acho que deve ser muito bonito. Muito é bonito mesmo. A última coisa que te fez chorar? O filme. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Acho que nada. Okay. Eu não vou morrer sem... Sem... Visitar todos os continentes do mundo. Quanto tempo você leva pra se arrumar? Mais ou menos uma hora. O último lugar que você estava? Na minha casa. Comida favorita? Eita! <risos> Ai, acabou, segundos. minutos. É... Meu Deus. Uma comida bem boa. Feijoada. É é que você não come de jeito nenhum. Não existe. Música do momento. É... o planeta. Eu vivo perdendo. Minha dignidade. Okay. <risos> o <juiz>, que? Aquele... Do <risos> Não sei nada, sei lá. Uma frase. É... Psss, gente. ela é fala. Não deixe pra amanhã o que você pode deixar pra ela, não. Deixe pra lá. Ok. É. O último show que você foi. Pô, já fui pro planeta. Última mensagem no Whatsapp. Dani. É só fazer a pessoa, não vou, tipo... Tudo bem, tudo Dani, bem. Então... Okay. Última vez que se estressou. Hoje. O okay. quê? <risos> Tira uma selfie e mostra pra câmera, vai agora. Ai oh, meu Deus, cadê? Tira uma selfie. Quero ver. Cadê? Eu tenho que mudar a câmera ali. <risos> o Pessoal é lento, viu? Uhum. Deixa eu fazer pá. É meu celular, meu lento. Cadê? Ai oh, meu Deus, cadê? Não vai aparecer. Enfim, a gente bota aqui. Vou Deu botar. certo. A gente bota aqui, pronto. Show, vai. Agora eu vou ter que voltar para as perguntas. Deus é pai. Uma música com a palavra amor. É o amor. O que é feio, mas você acha bonito? Ai, gente, tantas é coisas. A, a, a beleza é tão relativa. Mostra a última foto do seu Instagram. Ai, meu Deus. Eu vou botar aqui, não sei. Última frase que sua mãe sempre fala: Se cuida. Eu estou. Fiquei nervosa. Eu sou... <risos> Eu sou... Feliz. Aqueles. Eu sou... Gemiana. Eu quero... Eu comer. Quero... <risos> Não. Eu quero... Ler. Sair dessa ressoca, meu Ser Deus. Ser amigo é... É... Ótimo. Ai oh, meu Deus. Ai. Ah. Quando você morrer... Não vou estar vivo aquilo. Aquele... <risos> um livro. A Ainda quer rolar livros. Ahn... Um filme. Sociedade dos Poetas Mortos. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Nossa! Ler... sei lá... Esse nicho aqui Queria ser uma formiga para... Ah, meu Deus! sei não ouvi a conversa dos outros, fiquei curioso! Calça ou vestida? Calça que conversa assim. O que te faz feliz da PM? Não sei da EPM não Seja feliz ou... Ou triste Ah, meu Deus! Como é que coisa aqui? É de lado, meu Deus é, Queria ser... Feliz, o que é que eu Queria ter? Dinheiro, saudades Se eu fosse mulher? Eu sei, eu não sei Eu não sei não, não, sei não. eu sei, eu ia ser bem desleixado Você já é? Então uma, o que? Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Ai meu Deus Eu tô nervoso, eu tô suando aqui Ai, vou dizer meus amigos do Bokkuk Aquele, bem clichê Não, eu queria conhecer uma pessoa, eu queria conhecer Diga quem eu queria conhecer aí Lucas, vocalista de Fresno. Aqueles. Cerveja é. ruim. Na noite passada. noite passada, é... foi pro cinema. Poderia ficar horas. dormindo. Uma careta. É... seu lema. vamos pra frente. morre de medo de. ai, não sei. morrer. daria tudo para. Tem um ar-condicionado no meu quarto, querido. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Quer é uma grande qualidade? Maior defeito? Sei não, sei não, passa <risos> Sua maior qualidade, que é um defeito? É, eu sou bem de boas. <risos> uma blogueira que você admira e três qualidades diferentes. Blogueira, uma... gente, eu vou dizer quem é blogueira. Eu sei lá quem é blogueira. Eu vou dizer, você Maíra. Vlogueira, certo? Certo, e youtuber. Três Maíra, porque. Ela é, ela é simpática, porque ela é, tem bom gosto e porque ela... Ai, ah, não sei. Parece uma ótima pessoa. Boa, índole, íntegra. Que horas são? Que, não sei lá que horas são. 1h50. Um 3h07 e... um é da tarde. <risos> Já passou 10 minutos esse vídeo. 5 palavras com palavras para ver. Vaca, variz, várzea. Vitória e vingança, sabe? <risos> Indico 5 pessoas pra tag. <risos> Vamos indicar cinco ao mesmo tempo. que okay, ao mesmo tempo não, tem que separado, entendeu? Maíra, que eu acabei de falar, ela já fez essa tag, não. Ah meu Deus. Tem que ser pessoas que não fizeram. A gente não sabe quem não fez, tantas gente não fez. Não sei. Quem não fez? A Adna. Camila. Nix. É. é... <risos> <risos> que foi um fracasso, meu Deus. Gabriel Mó já fez? Sei não, tu já fez, Gabriel. Okay. Gabriel. Não acabou, não, mas Gabriel. É. é... Geando, joteando. Foi isso aí já? Foi quatro já. Tá faltando um, um aí? É. Eu tá não tô nem mais recuperando. Já foi de sete. Quinze <risos> minutos. É... O <risos> que tá rolando? Oi, o bem. Quem é? Acabou, acabou. Pronto. Acabou. Fim. Então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de sucesso, né? Será que deu certo? Vamos ver. No final das contas. Provavelmente não, que a gente não tá bom, acho, com isso. Valeu, valeu! Então valeu! Não esqueça de deixar um like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais e... É isso! É isso, valeu! Valeu! Tá na cabeça? Ai, meu Deus. Nossa, ficou todo desfocado, você sabe, né? <risos> <risos> tipo, ho messo a pessoa gravasse daquele jeito. Ai Jesus, vamos lá.